Filhinhos, análise de quedas, Você gosta, eu sei. E já sabe, né? Logo no começo, travou, problemas do computador? A HFW Informática vai resolver, tá aqui embaixo na descrição. Você me cobrou? Inclusive na etapa eu falei, não, tá pronto. Eu menti, não tava. Uma correria. E aí, cara, vou te falar, tava um pouco osso para para gravar. Mas, vamos fazer isso. E eu preciso até pedir um favor pra vocês, filhos. É o seguinte, curte aí, comenta alguma coisa. Igual <risos> os caras escrevem. Alguma coisa. Sabe por quê? Tá um pouco triste a monetização do YouTube, tá tendo um monte de imposto em cima, tal, eu não sei. Então daqui a pouco eu tô vendo até uma ONG aqui. Já é entre aspas, gratuito, mas tá ficando muito gratuito. Então vamos dar uma força aí que é bom pra mim, bom pra vocês, bom pra todo mundo. Terminou conforme Havia parado o último. Se você não assistiu o último, eu deixo aqui no recomendado para você. Sempre no fim do vídeo deixa um videozinho. Quem mandou e-mail e teve a resposta sabe que estava algo parecido, então eu tento evitar de trazer o que eu já falei para que seja sempre uma aula nova, uma exposição de conhecimento artístico plástico reunido com muita arte e muito bom humor. É, tá num horário que talvez eu não consiga desenvolver um humor né, muitas vezes daquele que você gosta. Mas vamos ver o que a gente tem aqui, e, né, você pode ver aqui, ó, 11h54 da noite, certo? Dia 26 do 4 de 2022, exatamente. Adelmo Cassidio Neto. Pra quem não sabe, o Adelmo é o Dr. Hents eu chamo ele Dr. Hentz porque ele não é tem os três D's então é uma mãozinha, né? E aí fica tranquilo, tá tudo em ordem, ele mesmo também tem esse apelido carinhoso, ele se deu isso, então tá tudo bem. Eu tenho os três também defeituoso, então uma, quem assistiu todo mundo em pânico aí sabe como é, que é isso aí, o dois né, mais germes. Tá com uma cara boa? Obrigado minha criança, fiz uhum. com essas mãozinhas. Uhum. Uhum. Uhum. Tá aqui ó, tá aí meu mestre Durva, o link da queda no começo da corrida, inclusive ele fez um. O curso comigo, doutor Henrique, tá? Luxo total. Aquela força pro canal. Então, ó, quem quiser, ser no canal dele aí. Psiquedo AD. Perfeito? Psiquedo AD. Tamo junto, sim. Au! E é isso. Bom, fica com o vídeo. Acidente na primeira curva, o que fazer? Aliás, se você viu o meu último vlog aí da corrida, teve alguns, né? E o que você deve fazer? Eu não assisti aqui ainda, mas... Não olhar pro problema. Mantenha o olho onde você quer ir e você vai. E o problema sai. Existe um ainda tão aquela... Tenta fazer com que essa reação seja rápida. Entendeu? Não fica... Oh, não, não, vem. Ipa, opa. Ia! Vai, vamos lá. Opa, uma pequena queima, uma pequena queima. Esse é o Cara, Caramuru, fogos e... Ah, com uma queimada luxo, um pavio. Ah, perfeito. Deu pra ver muito bem, né? Essa câmera do bumbumzinho é foda. É... Olha, rolou a emoção na primeira curva. E aí é isso, é. puta, caiu bem na sua frente. Ainda bem que você segurou, tava mais dentro e foi embora. Mas é isso, é... Cara, fixar onde você precisa ir. Largada é sempre muito complicado, porque tem muito piloto que quer resolver tudo na primeira curva e aí fica mais ou menos, entendeu? Na relargada pode ser, você viu a última aí né, mas na largada você tem que ter um, uma noção e criar algumas alternativas. Pelo menos uns três planos aí para que se der um, uma besteira ó, aqui, tô aqui, tô aqui e tal, tem que analisar, porque senão escorre em você e se você tiver sem papel vai ter que limpar na meia. Então, toma cuidado e aí o objetivo onde você precisa ir. Se vem pra sua frente, tenta frear no máximo e já era. Maravilha? Lelecas! Novamente! Né? Sabe o que eu acho mais luxo? Cara, se sou eu, eu quero o máximo se eu não tomar roda, tombo nem nada. Porque quebra a moto, se quebra é ruim. Os três estão curtindo, né, velho? Isso é muito luxo. Eu acho bem interessante. É um... É um jeito novo de encarar a vida. Às vezes você não tem um probleminha, você vai lá inventar um. Isso é bom. Então, e rapaz, dessa vez não teve jeito. abusei demais do rosto 2. Hum. Asfalto não tava tão quente. Hum. Nossa. Pô. Pronto. Já era. Tomou. Não, irmão. ninguém dorme aqui hoje. Aqui tá quente. Por exemplo, não. tá quente. Mas eu tinha acabado de colocar o semi... Deve ser o semiguidão e estava buscando o cotovelo. Ah, então aqui, aqui ó, aqui a gente já tem a resposta do que está acontecendo. Isso aqui é importante, é importante. Principalmente na rua. Na rua o cotovelo é. Se você não encosta o cotovelo na rua, você é um animal. Sem ele você não está sabendo fazer absolutamente nada. Vamos lá. Nessa subida eu recolhi um pouco o joelho. O que acontece quando você encolhe, e recolhe o joelho? Aumenta a inclinação e se o pneu não estiver no luxo ou de repente é um Russo 2 que não é tão ué, entendeu? Mas vamos lá, recolhei um pouco o joelho, aumentei, acelerei mais, inclinei mais, fiz tudo errado. Tentamos analisar as marcas do Osfog, é, a gente vem, ah, a traseira, que saiu, apesar das marcas de estação, ainda ficamos na dúvida. Segue o vídeo. 26, 29 quente. Tá bom, as a, a, os espécie da Calivete tá bom. Sou seu fã, Caís faz parte, aprendo muito com o seu canal, pele Eu não sei se você tá aprendendo tanto assim. Manda um salve pra galera do 69Bikers. Tô procurando rachadores. 69Bikers, salve aí galera de Curitiba. Você tá procurando rachadores aqui em, Curit aqui em Curitiba. Então, você vai achar. É nóis. Rachadores do bagulho do, do Pica-Pau, né? Do... Eu não fiz... Bom, fica com o vídeo aí, filho. Mano, quando você pegou o feinho ali, ó, que não tem nada a ver com o negócio. O cara tá mandando simplesmente um, um meia lompa, ó, tronquinho ereto, meia lompa, joga pra frente, aquele é, middle pendle, middle pendle, certo? E você vê que veio... Vê... Nossa. Luxinho, hein? Luxinho. Ó, já veio outro brother no avisamento, tá, roda na cor, exale na cor, detalhe do verde neon aí, tá ficando de olho, tá. Hum, Deus do céu. bom Vamos analisar aqui Primeira coisa saio de traseira tá, não saio de dianteira Saio de traseira é, Quando você vai fazer o pêndulo Encostar o joelho, primeira vez você não sabe o que você costuma fazer, é instinto. Você mantém o acelerador lá, dá aquela meia lompa e fica né, buscando aquele. ainda dá aquele. E, tal, e o acelerador fica aqui, às vezes dá uma guardadinha e tal, mas como tá mais aqui, é mais fácil dar aquela salvada, ela beria e tal, não sei o que, porque ela para tal. Quando você tenta o cotoco, o processo é mais ou menos o mesmo. Porque na rua não tem porquê é, você fazer o cotoco, porque você não chega tão rápido a ponto D. Por que o cotoco? Porque, cara, às vezes você vê muito forte a frenagem e tal, e é uma coisa meio uma curva 90, uma coisa assim, você dá aquela pum, mas vem com velocidade, vem com tração, aí você dá aquela pô, tal, puxa com o tronco, entra, caixa, dá aquele e já acelera e vai embora, então é uma coisa de direcionar a moto, você forçar mais para baixo, trazer e tal, mas é uma necessidade de pista, uma curva de raio longo, tá trazendo, nossa então, aqui precisa trabalhar mais o tom, você tá mais posicionado, você tem um assalto com uma aderência luxo, é, é, é, é necessário isso, então você encaixa melhor, cara na rua não tem é, uma frenagem que eu falo, não, você vem destrambelhado, e tal, e, e precisa, então o que, que vocês fazem? Você faz o mesmo processo do joelho, quando é a primeira vez, só que o cotovelo, e aí você fica guardando o acelerador, fica naquele tal, só que pra pegar o cotovelo você tem que puxar mais, você tem que inclinar mais, e aí você recolhe o joelho para ver o cotovelo e não tem velocidade suficiente, não tem tração suficiente, o asfalto não é um luxo, o pneu que você tá não é um luxo, e aí a chance qual é? O que, qual é a única alternativa que resta? A merda, dá a merda e aí você sai com o presentinho, entendeu? Então, cara, o, o cotovelo, entendam, ele é, é uma é, é um, um segundo estágio do pêndulo, entendeu? É, porque outros pontos, vamos lá. Primeiro, se você parar na corrida, como é que é o seminário do cara? Cara, um cabo de vassoura assim, ó. Você pode reparar que a mão tá sempre... Aqui esses ossos, começa a reparar quando você assiste corrida, foto dos caras e tal. Esses ossos aqui tá meio em paralelo com a própria bengala aqui, ó. Então, tipo, tá bem aberto o negócio, tá assim, ó. O de vocês sempre é assim, ó. Então já é mais difícil, ele já é mais chato de trabalhar do que quando você tá aqui. Porque daí você tá aqui, a pedalada tá mais alta, você tá com o corpo projetado para frente. Então é uma coisa que já tem todo um, um, um processo, e às vezes o próprio fato de você não se encaixar bem na moto, vi de na época Jorge Lorenzo que pedia um banco, um banco, um banco, será pelo amor de Deus, para, um banco na Ducati, quando deram o banco para ele lá, a selinha, ela começou a correr e começou tudo porque, então, o, o você estar encaixado a moto para você, é muito mais fácil fazer as coisas, então muitas vezes, cara, o, um... O que alto, aí você põe o um semi-guidão, mesmo assim um pouco mais alto, você pega no tá mais para baixo, aí corta a carenagem, é todo um outro processo que facilita o cotovelo. Então, galera, vamos só curtir. Eu acho que o curtir é importante. Eu faço lá um. Eu ponho lá o, o vídeo de Romero, então, isso assim, aqui, cada às vezes eu nem pega o jogo no chão e é rápido. Então é isso que vocês tem que tentar. Não falando que vocês têm que se matar de ser rápido, né? Mas é necessário tal. Tá, é, é isso que vocês têm que entender. Porque depois vocês começam a levar isso pra tudo quanto é lugar. E aí acham que tem que fazer o cotoco. E gasta mais tempo inclinando do que acelerando do que fazendo uma volta nisso de curva. Beleza? Lucas, chega com isso aí. Mas é isso, inclinação demais, aceleração de menos, recolheu, a traseira escapa. Não tem gripe e vai embora. Próximo e meio. olho de gato entrou na minha frente. É, fala, Lula, como você tá? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Parceiro, o nosso treininho da Serra Martinal do Sabadão não fala treininho, não fala treininho, não fala. Sabadão passado, infelizmente, acabei criando conteúdo para esse quadro. <risos> A curva lá faz um S. Primeiro, uma direitinha mais fechada e uma esquerdinha mais aberta. Pista dupla e com ah! muitos olhos de gato. Muitos olhos de gato foram inseridos lá faz pouco tempo. Faço uma line, ó. Epex, line, é. Yeah. More open, tendo como referência de zebra a faixa intermitente branca que separa as duas mãos que sobem na a serra, porém acredito que fechei demais e como não era uma zebra esse em faixa, acabei quicando no olho de gato e o resultado foi esse do vídeo aí. Gostaria da sua análise, você mandou 15 vídeos, é isso? Ah não, é foto também, mas tá. Gostaria da sua análise porque cada pessoa falou uma coisa, natural, uns dizem que foi posicionamento meu. Outros dias que eu tava muito pendurado, Não deito como nos treks, justamente para ter mais de contato. Bom, outros que estavam... Outros que estavam carregando muito à frente, enfim. Queria só análise, que é especialista no assunto. Caraca, especialista. Aí sim, hein. um, especialista lá que é aquele que o né? Que ele é da bombinha. Ele é a Charleston, não é? Acho que é, tipo esse Pneus. É, eu tô ficando velho, velho, tô ficando velho. Pneus SC1 dianteiro, 29 frio. E Supercorsa V3 traseira, 25 frio. Esse dia vai estar meio friozinho, tá? Mas você rodou antes de chegar até lá, então provavelmente tava um pouco mais alto, né? Você saiu direto frio assim. Acho que não, né? Porque aí é cagada máxima, porque o pneu fica sem aderência total. Se você andou com o pneu já frio, já saiu já tava lá com o pneu frio, a, a o primeiro, primeiro vez tá aí. Supercorsa frio não funciona. O Superco... supercóreo só funciona quente. não adianta inventar, tá? Bom, fica o vídeo. Que porra. Nossa, será que a moto não ficou com frio não? Não foi arrepio? Uhum, né? aquele arrepiozinho de, de frio? Pode ser, Às vezes a moto fica com frio, tá vendo? Dá arrepiozinho e já era. Pô, <risos> oh, deixa eu falar uma coisa pra <risos> Por, que, que, você Por que, que vocês fazem isso comigo, velho? <risos> eu tô tentando analisar, caralho <risos> Pô, você caiu antes Não precisava ter caído Porra, ó, moto aí pé ainda Você caiu sozinho <risos> É, pode ser que seja olho de gato, filho Pode ser que seja o olho de gato. É que a, a qualidade da imagem aqui é não, não dá pra enxergar. Mas, ó, veja bem. Veja você. O que pegou foi a traseira. E ela deu aquela, aquela calçada e voltou, e aderiu. Só que assim. Quando ela fez isso, a frente deu aquela aquele enxame. E você não tava tão pendurado. Só que aí você se lançou, entendeu? Primeira coisa, você fica segurando tenso aqui, ó. Então qualquer coisa que dá, lembra, às vezes se você não segurar aqui, abdominal, quadril, segura a moto com o quadril, né, joelho, tá pendurando, esse joelho de fora, tá encaixado no tanque, perna aqui na pedaleira e tal, e isso aqui tá livre. Por quê? Mãozinho de controle remoto, porque se dá alguma coisa, você vai acompanhar o movimento, por isso os braços em ângulo, esse é o primeiro vídeo meu lá embaixo de, de, de topo, você acompanha o movimento e deixa embora, tem um vídeo na vovó, Vou deixar aqui embaixo, vou achar antigo, no seis e pouco lá, e dá uma chimada absurda na estrada. E, cara, se eu tô trepado ali, é lona. Então, você tava segurando firme aqui, e aí o primeiro negócio, você abandonou o barco. Você simplesmente se pendurou, aí sim você tá pendurado e foi embora. Você desconcentrou tudo. Ela já tinha voltado, você simplesmente se perdeu. Você falou, nossa senhora, e só foi em busca de onde você, você lançou, entendeu? Tipo, é. Titanic total, a hora que os caras gritaram lá embaixo, tá entrando água, você nem falou, capitão, você já falou, caraco! E já foi embora, entendeu? Sabe aquela coisa assim? Cara, acho que dá pra salvar o bote, tá? Porque se assim, o primeiro negócio você se assusta, então aí você tem que trabalhar mais isso um pouquinho, mas o principal é segurar a moto com as pernas, abdômen, tal, coxa fora do tanque e deixar rolar. Pô, deu um desnível, deu um negócio, não sei o que, deu aquele, ó, alivia e vai, entendeu? Não se joga. Então aqui ela passa pra trazer no, no olho de gato, ela desadere e adere de novo. Você que realmente tava pendurado e não pendulando, no primeiro bum, rendeu ali, soltou e já foi pra lona. Ó, pega, ó. Aí já o pé na pedaleira já foi e já era. Olha lá. E aí você já deu aquela.. O outro problema também você já deu aquela guardada em total, não. Né? Aí já era né? É isso. Vamos pro próximo. Teresa Silva. Olá, olá, tudo bem? Enviou o vídeo da minha queda no sábado passado. Se quiser dar uma análise, o pneu estava nas últimas, sensacional, isso é muito bom. Isso é já um, o, o começo de tudo, né? No começo era tudo escuro, depois veio a luz. Bom, já fiz várias análises minhas, mas gostaria de ver a versão de quem está habituado. Gracias. Iniciei-me nas pit bikes há seis meses, se nunca ter de mota. Uh. É de Portugal? Me parece um pouco, hein? Um abraço, qualquer pergunta, estou aqui. Tereza Silva, hashtag 13, escola de iniciação moto race Sintra. Arroba Tereza Silva underline piloto. Maravilha! Fica com o vídeo. O vídeo começa a saber, é um tombo de mundial, né? Pô, mundial, Tereza. Você conseguiu se matar no cartódromo. Certo. Em câmera lenta. Hum. Temos uma inclinação bem interessante. Aí recolhe um pouquinho a perna. O que acontece quando eu recolhe a perna? Hum, that is, that is, that is a right side, my friends. E Caraca, o Mundial! Com uma pit bike. Mas isso aqui não é aqui, né? Isso aqui é, é... Certeza que não é Brasil. Isso aqui deve ser Portugal, não é? Deve ser. Caraca, velho. Você matou sozinha. Você matou sozinha. Em busca da morte com amigos. Bom, já sabem, né, filhos? Ó. Beleza? Se liga aqui, ó. Primeiro que tem o um penduramento total, né? Pinramento total, mas tá, iniciando tá bom. Ó, esse pé aqui, eu não sei se você se aprendeu tá. Cara, ele tá assim, ó, e ele devia estar tá assim, né? Ele devia estar. Tá... Uh, esse é o Beijo, motosprint. Equipe com os melhores. Essa é zero, hein? Usei no curso. Aliás, quando tem curso, filhos? Em breve eu aviso vocês, tá bom? Lá no Instagram, aviso aqui no vídeo também. Se tiver data, eu já aviso. Eu eu respondi em meio da galera também com isso. Eu já aviso já. Existe uma pequena dificuldade, mas nós vamos conseguir. Olha só. Veja. Você tá assim, ó. Pedaleira. Ó, pedaleira. Você tá assim, ó. Cara, isso aqui não vai dar certo nunca. Tá muito ruim, tá? Então a primeira coisa é estar assim, ó. Isso aqui, ó. Quer vir um pouco mais pra cá, beleza, Que daí esse raspador é para pra isso e tá? tal. Mas o certo é que ó, encaixa aqui, ó, e já era. Pra fazer a mecânica do movimento ficar melhor. Maravilha? Tá, outro ponto, ó. Você já tá com a perna totalmente dobrada, pendurada pra cá. E... Já aqui, ó, já era pra você tá... A hora que pega, manter a abertura, porque nós estamos falando de um pneu bem pequenininho aqui. Então, é óbvio que, meu, se você recolhe mais a perna mais e acelera, por mais que seja uma... uma uma moto que teoricamente é fraca, ela empurra, e aí é o me... moto pequena, moto grande, CG, RB, dois tempos, caraca, lá lá lá, lá. passou do limite de inclinação, vai dar acelerando, por isso que o pêndulo é importantíssimo para que você limite a inclinação. Então o joelho ele serve como o primeiro estágio para você saber, opa, e aí, claro que dentro de um pneu bom, de uma de um conhecimento com o equipamento, né? E você sabe realmente os sintomas dele E você também tá acostumado com esse pneu. para dosar mais ou menos o joelho Porque senão, meu, é, não tem jeito Aqui, ó Pega o joelho no chão, ó Pegou Mantinha ele aí, ó Essa abertura aqui, ó Só que aí você fecha mais a perna, ó, Fechou e acelera E aí não tem jeito, ó Ela escapa de traseira E... Acabou tá Tá? E você tá super pendurada também na moto, então assim, é... pô, não tinha nem não tinha nem como isso dar muito certo, então, a verdade é assim, ó, pendurar um pouquinho mais na moto, acertar o pé na ponta da pedaleira, tá? E aí usar o pêndulo a seu favor para limitar essa inclinação, que aí não vai acontecer esse right side. Beleza, Tereza? Tranquila? Então tá bom. Vamos pro próximo. Ué, aqui nós temos o Luiz... E vai ficar aqui. Sim, vai ficar aqui para você aguardar o próximo episódio deste quadro maravilhoso. Filhos, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado mais uma vez. Certo? Aqui a gente pegou muito exemplo de limite de inclinação. Então, eu já fiz um vídeo de garagem explicando né, a diferença do pneu de pista o pneu de rua, tal, não sei o que. Arrisquem menos que vocês são, vão ser mais felizes. Eu vou pensar... Numa dica de estrada aqui e tal, para poder trazer para vocês. Porque toda missão ou vida que eu faço, eu penso em alguma dica, né? Eu vou a estrada e fico pensando em algo novo. E se você tiver também alguma ideia e quiser me passar aqui embaixo, pô, a dúvida é nisso, tal, não sei o que, eu sei que tem o um posicionamento de modnate, vou pegar a MT lá para fazer paradinha, fazer aquele Lely Slack, né? Tem que fazer isso aí também que vocês querem. Então, é, conforme vai me criando as ideias aqui, eu vou trazendo para vocês. Porque a ideia é sempre manter com moto, lógico, né? Tem hora que a cabeça pifa, mas vamos olhadinha Aguarda o próximo vídeo, filho. Au!